Jogos da SEGA são bem difíceis de serem encontrados aqui no Japão Claro né, em comparação com jogos da Nintendo Principalmente pelo domínio do Famicom na terceira geração E do Super Famicom na quarta geração de videogames É até possível encontrar jogos de Mega Drive nas lojas Mas quase sempre são títulos desconhecidos Ou que venderam demais e não são tão combiçados assim hoje em dia por aqui É o caso por exemplo do primeiro Sonic e de Puyo Puyo Agora, os jogos de Master System ou Mark III, encontrar em lojas de usados é bem difícil. E quando se encontra, tem valores bem acima do aceitável. Até mesmo para jogos desconhecidos. Agora, os jogos de SG-1000, o primeiro console caseiro da SEGA, são bem raros de se encontrar. Eu, por exemplo, tenho alguns títulos, mas eles são loose, Ou seja, sem caixinha e sem manual. Mas também, como que você vai imaginar né, que um jogo de quase 40 anos com caixa de papelão ainda existe? Difícil imaginar que um jogo desse estaria inteiro hoje para contar a história, né? E se eu te contar que eu consegui dois jogos de SG-1000 com quase 40 anos, caixa de papelão e manual, num estado impecável? Então, é esses jogos que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então, BORA! o primeiro jogo que eu quero mostrar para vocês hoje é o Sega Flipper que é um simulador de pinball extremamente simples para os dias de hoje dando uma jogadinha ele é bem estranho a física da bolinha às vezes é rápida demais às vezes é lenta e realmente não é fácil de controlar onde você quer mandar a bolinha no fim eu desisti vi que é melhor somente rebater a bolinha sem pensar muito em estratégia o jogo teve até uma review numa revista Olha só, isso no início dos anos 80. O que me surpreende é que ele é um jogo de 1983. Ou seja, um jogo de quase 40 anos. E a caixa de papelão está ótima. E olha que a ilustração tem cores bem vivas, principalmente o amarelo, vermelho e o azul. Eu digo isso porque essas cores estariam bem desbotadas numa condições, digamos assim, normais, né? No verso tem algumas coisas bem incomuns para jogos dos anos 80 aqui no Japão. Claro, né, eles têm os dizeres em japonês, só que tem alguns avisos também em inglês. Talvez seja porque esse jogo também foi lançado na Europa, com localização da capa em francês, inglês e italiano. Também foi lançado na Austrália e na Nova Zelândia. Você pode ver que a capa tem a mesma ilustração e são bem semelhantes, somente os layouts que mudam. O manual aqui ó, é bem simples, ele é azul de um lado e preto do outro. E só mostra aqui os comandos, tanto do teclado do SC-3000, que é um computador da SEGA, que também é compatível com esse jogo, e com o controle do SG-1000. Na parte interna, você vê que no berço está escrito o nome do jogo, SEGA Flipper. E olha que interessante, vou tirar o jogo aqui para vocês verem. Esse cartucho não tem ilustração. Mas tem uma versão posterior do game, uma nova tiragem, em que a mesma ilustração da capa está na label do cartucho. Aliás, os primeiros jogos do SG-1000 vinham mesmo sem ilustração na label. O que torna esse jogo mais impressionante pelo seu estado de conservação. Pois mostra que é um jogo dos primeiros lotes. O cartucho em si está zerado, ele tem a aparência de uma fita de Atari 2600. E é plenamente normal aqui, pois as fitas de Master System e Mark III também têm esse formato. Diferente dos cartuchos de Master System do ocidente, que são mais retangulares. Na parte de trás, você vê o logo da SEGA em alto relevo. E tá aí, SEGA Flipper, um jogo de quase 40 anos, com caixa de papelão, manual e o jogo. Claro que você já ouviu falar de Super Monaco GP. Um dos grandes clássicos do Mega Drive. Um dos jogos mais fáceis de Mega Drive de se encontrar aqui no Japão. Tamanho sucesso que ele fez. E é claro que você conhece também Super Monaco GP 2. Que tem na capa o nosso querido ídolo Ayrton Senna. Ele inclusive ajudou a desenvolver o game. Mas e o primeiro Monaco GP? Bom, Monaco GP é originalmente um arcade da SEGA de 1979 que ficou bem famoso pelo seu gabinete em formato de cockpit mas tinha outros formatos também como vocês podem ver só que esse que era possível entrar dentro ficou bem famoso tanto que nos flyers promocionais esse gabinete era o que mais aparecia e até hoje chama muita atenção tanto que nos game centers tem gabinete simulando a parte interna dos carros até hoje só que o jogo é bem diferente do Super Monaco GP, em que o jogador está literalmente no cockpit de um Fórmula 1. Nesse primeiro jogo, o carrinho é visto por cima, e o jogador tem que ir ultrapassando os adversários e desviando dos obstáculos. A versão de SG-1000 é um porte bem simplificado do game de arcade. A ilustração da capa é bem colorida, mostrando o circuito de Mônaco, que dá nome ao jogo. Aqui na parte de trás, também tem avisos em inglês, igualzinho na caixa do Flipper. Aqui no Japão, Super Mônaco GP teve três capas diferentes. Essa aqui que tá na minha mão foi a primeira. Depois teve essa que colocaram uma versão da McLaren e outra da Williams, na parte de cima. Que eram equipes bem fortes da Fórmula 1 na época. E na parte de trás tem uma imagem bem maior da gameplay. A terceira versão tem a ilustração maior. É igual à segunda versão, mas a parte preta quase não existe. Já a parte de trás é praticamente igual à segunda versão. O manual do jogo é bem parecido com o do Flipper: é um papel retangular dobrado em três partes. Um lado azul com o nome do jogo e um lado preto mostrando também. Como se joga os comandos, tanto no teclado do SC3000, como no controle do SG1000. Apesar desse aqui que eu tenho na minha mão ser a primeira versão, o cartucho já tem uma label com a imagem dos carros. Mas vocês podem ver que tem a versão só com o nome do jogo. Monaco GP também saiu para Sega Card, com essa capa azul e o cartão aí. Também saiu na Europa, na Austrália e na Nova Zelândia. Você pode ver que tem os nomes dos distribuidores locais. John Sands para a Austrália e Grand Stand para a Nova Zelândia. Algo bem interessante é que Monaco GP foi lançado para o Master System. Mas só para o Master System coreano, o Game Boy. Com uma ilustração bem diferente e caricata. Você vê que no carrinho está escrito Game Boy. Tá aí a imagem do cartucho então tá aí dois cartuchos bem raros da sega completos com caixa de papelão e manual do primeiro console da sega o SG-1000 mas eu quero saber de você que que você achou desses cartuchos da conservação deles de quase 40 anos eu tô muito curioso me fala aí nos comentários e se você quiser ganhar um coração meu escreve aí nos comentários